Agora é hora de uma denúncia muito importante, uma reportagem especial. Vamos apresentar agora uma reportagem especial sobre o desperdício de dinheiro público, sobre os elefantes brancos do Brasil. É, primeiro vamos explicar de onde vem esse termo. Olha, há muitos anos um rei dava um elefante branco para aqueles súditos que ele não gostava. Um animal que espaço não tinha utilidade nenhuma, ainda por cima custava caríssimo para manter, né? Por isso tudo que é grande, custa uma fortuna e não serve para nada, ganha o nome de elefante branco. Nosso país está cheio deles. Pobras gigantescas, inacabadas. E que não beneficiam a população. Pior do que ter de enfrentar o mesmíssimo problema todo dia... Isso aqui é uma porcaria, rapaz. Isso aqui, não... Isso aqui não tem mais jeito não, viu? É todo dia passar debaixo da solução sem poder usufruir dela. Você sabe que esse viaduto aqui foi feito para aliviar o trânsito aqui, né? É, mas eu acho que não termina nunca. A única providência até agora foi botar um guarda com a impossível missão de esconder um viaduto de 30 metros de altura. Olha, não tem, rapaz. Aqui não pode filmar, senhor. O senhor tá... Poxa vida, eu estou falando que não pode filmar, porque a pessoa continua filmando. Né? Está lá para quem quiser ver ou filmar. O viaduto estaiado do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, é parte de uma obra que começou em 2007 para ser entregue em 2008. O orçamento inicial era de 66 milhões, mas o gasto vai passar dos 113. A prefeitura diz que teve problemas com as desapropriações e promete entregar a obra no fim de julho. Viaduto inacabado é parte da paisagem urbana no Brasil. Só Porto Velho, em Rondônia, tem seis. Obras orçadas em mais de 100 milhões de reais e paradas desde o ano passado por suspeita de irregularidades. Escola, hospital, estádio de futebol, centro de convenção. Aeroportos como o de Goianá, cidade mineira de 4 mil habitantes. A pista para aviões de grande porte custou 88 milhões e foi construída sem levar em conta que havia um morro na cabeceira. Ele terá de ser removido pelo governo de Minas, que promete fazer isso em dois meses. A lista de elefantes brancos é interminável, pelas mais diversas razões. Tem uma briga política aí, dois grupos, e quando um ganha... Não faz porque o outro começou a fazer e assim por diante. E o povo é que fica a ver navios. No ano passado, o Tribunal de Contas da União mandou parar 31 obras federais para investigar o uso ilegal de dinheiro público. Só nessas obras sob suspeita, 23 bilhões de reais estão em jogo. Mas o que dizer de um hospital de quatro andares e 136 leitos, parado há 10 anos... ...numa cidade como Cuiabá, que precisa de pelo menos 500 novas vagas? Estou 51 dias aqui esperando cirurgia e nada, muito descaso com a gente aqui também. É, muito descaso. Porque meu filho está tendo cortado aos poucos, vivo. Quando soube que o filho dela poderia estar aqui... Dona Edides mal pôde acreditar. Eu nunca esperava que na vida, que dele o Cuiabá, tinha um hospital desse tamanho. Não, eu não. Tristeza. Tristeza de saber que meu filho podia estar num lugar bem melhor. Olha aqui, gente, olha. Meu Deus. O prefeito, o, o, não sei se é o governador, quem que é que poderia terminar isso aqui rápido para desafogar o pronto-socorro, gente. O governo do estado diz que o prédio está ultrapassado, não serve mais para abrigar doentes. A repórter Eunice Ramos, embrenhando-se nas árvores que crescem na construção, passou pela aterrorizante experiência de entrar num hospital fantasma. Ah! O morcego acabou de passar aqui, meu Deus. Nos lugares mais escuros tem muito morcego, então tem que prestar bastante atenção. Olha, olha, olha, olha! Ai. Neste bairro de São Luís, no Maranhão, faltam pelo menos 400 vagas para os alunos da rede pública. Henrique tem de pedalar quilômetros para estudar. Ele convive com as sequelas da paralisia infantil e nos dias de calor chega a passar mal. Só para ele um pouquinho um pouco no ar tá passando mal? Ele ele quis tá... saber que ele tá Bem perto da casa dele, duas escolas com capacidade para 2.400 alunos foram construídas e abandonadas. O repórter Alex Barbosa foi conhecer uma delas. Na frente da escola foram colocadas algumas madeiras velhas para impedir a entrada de vândalos. E aqui a gente começa a perceber a quantidade de mato que tem no pátio do colégio, o que demonstra o tempo que já faz que a escola está pronta, mas até hoje não foi inaugurada. A Secretaria Municipal de Educação informou que haverá nova licitação para retomar as obras. A Transparência Brasil, organização que acompanha o andamento de obras suspeitas, diz que falta fiscalização. E que embora o controle exercido pelo Tribunal de Contas da União tenha melhorado, a maioria dos tribunais de contas municipais e estaduais simplesmente não fiscaliza. Esses tribunais de contas são inoperantes. Eles não funcionam porque eles, os indivíduos que estão lá foram colocados lá por governadores para garantir que não vão chatear eles, governadores. Então é assim que funciona basicamente os tribunais de contas. De todas as alegações para interromper uma obra pública no Brasil, talvez a mais inusitada de todas esteja aqui em São José dos Campos. A justiça embargou essa construção para que se apure por que ela começou a ser feita pelo avesso. A entrada veio parar aqui nos fundos e os fundos foram parar lá na entrada neste que já é conhecido aqui como o teatro do absurdo. Será drama? Será tragédia? Só pode ser comédia? As atrizes improvisam um protesto cênico no canteiro de obras. A um custo de 680 mil reais, as fundações do Teatro Municipal de São José dos Campos foram assentadas ao contrário. O único teatro invertido do Brasil, onde o público entra pelo palco. Em vez de fazer a entrada voltada para o parque como estava previsto, a construtora virou a frente do teatro para a avenida. A explicação da prefeitura foi bastante simples. Alguém virou a planta de cabeça para baixo. Aqui é a frente do teatro. Aqui é a frente do teatro. É, é como se ele tivesse sido isso. Ele tocou invertido assim. Isso, né? é. Dá porque aí ficaria o palco próximo da avenida. Uma sindicância interna inocentou a empreiteira e concluiu... Foi desorganização da própria prefeitura. Reconhecemos que saiu daqui de dentro da prefeitura, do setor é, competente, que, que é o setor que fez essa planta. Tá a certo? planta chegou invertida na construção. Chegou invertida. Uma ação popular levou o caso à justiça. A prefeitura só pode retomar a obra quando o processo terminar. Em Maceió, o inacreditável caso de uma obra que, segundo informou o ex-governador Geraldo Bulhões... Custou 27 milhões de reais em valores atualizados para ser usada em um único dia. O Papódromo foi construído para receber o Papa João Paulo II em 1991. Eu me lembro do dia, aquela coisa bonita, que de gente, o Papa ali sentado à esquerda do, do monumento. Só que nunca mais o Papódromo foi usado para nada. Correndo até perigo, dessa armação cair e acidentar muitas crianças que ficam brincando, penduradas aí. O monumento fica numa área da marinha cedida ao governo do estado que promete reurbanizá-la. No Paraná, as bases náuticas construídas em 1997 para os Jogos Mundiais da Natureza estão abandonadas. Gastaram milhões, milhões aqui em cima, para estar aí, ó, ver navio. O investimento na época foi de 3 milhões de reais, 7 milhões em valores de hoje. Os jogos foram disputados uma única vez. Depois disso, as bases ficaram sem uso algum. Em Rio Grande, no litoral gaúcho, a repórter Guacira Merlin entrou no prédio do Tribunal Regional Federal. A obra começou há seis anos e deveria estar pronta em 2009 mas virou um grande depósito de material de construção inaproveitável. Aqui atrás de mim estão centenas de placas de gesso para divisórias, que já não podem ser utilizadas porque estão vencidas. A mesma coisa acontece com essas sacas de cimento. Olha só, viraram pedra aqui dentro. São cerca de 600. E são mil sacas de argamassa como essa. Fabricado em... Abril de 2008. A validade era só de seis meses. A obra já consumiu mais de 8 milhões de reais e está parada porque a construtora não pagava os funcionários. O tribunal entrou na justiça contra a empresa. No Rio de Janeiro, a construção da Cidade da Música, um gigantesco conjunto de salas de espetáculos, gastou seis vezes mais que o orçado. Da previsão inicial de 80 milhões... ...pulou para mais de 500 milhões de reais. Uma CPI da Câmara Municipal apontou 57 irregularidades diferentes. Em e-mail enviado ao Fantástico... ...o ex-prefeito César Maia nega as acusações e diz que foi tudo dentro da lei. A atual prefeitura mudou o nome do complexo cultural... ...para a Cidade das Artes e prometeu entregá-lo em agosto. No palco empoeirado da sala principal... O violonista Turívio Santos aprova a acústica, mas não a gastança, e faz um protesto musical ao som de Vila Lobos. Se você fizer as coisas na proporção certa, você não precisa passar limpo depois, entende? Você não precisa refazer. Só tropeçamos quando pensamos megalomaniacamente.